Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito não, mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha amiga Sara, da oi. Oi, gente. Gente, ela tá com vergonha porque ela não tem robux, ela tá falando que a roupa dela tá feia, mas tá linda. Então, Sa... gente, então a gente vai fazer uma competição e quem chegar primeiro no final ganha, né, Sara? É. Então vamos começar. Gente, daqui a pouco o tempo acaba, então daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? E, então a gente começou a outra partida. Sara, cadê você? Sara, fica parada, Sara, é uma competição, volta. Vai, fica aqui, fica aqui, fica aqui. No 6 minutos e 45, a gente vai. Tá. Vai! Eita, gente, ai, Jesus. Ai, meu Deus. Gente, eu sou muito ruim. Eu que sou ruim, Gabriel. De ruim você não tem nada. Ai, tá bom. Foi, foi, consegui. Sara, eu tô na segunda. Eita, ai. ai, eu odeio essa fase que é assim, gente. Nada, né? oh, ui, passei, passei, passei, passei, passei. Ai, quase que eu caí. Ô, oh, gente e <risos> gente lembrando eu vou criar um grupo no discord eu vou criar eu vou criar um grupo lá no discord e eu espero que vocês entrem eu vou entrar aí eu também vou deixar o link do meu username aqui do roblox Pra todos os seri... Pra todos vocês me seguirem. Ui, quase que eu morri. Ah, não. Eu só vou. Eu vou morrer. Ai, quase, quase, quase, quase, quase. Gabriel, você tá na frente. Sara! Eu tô indo na cautela. Oh, meu Deus! Essas fases aqui não. Foi. Eu quase fui. Eu quase fui. Meu Deus! Ui! Ui! Ui! Sara! Cheguei no final Oi. sem morrer. Meu Deus! Sem morrer, Sara! Já perdi, estou te devendo no ar, te dar tá, mas... Eu ganhei? <risos> Uhul! Quantos pontos eu ganhei? Ah, eu ganhei 200. Dá pra eu comprar alguma coisa? É tudo com robô? Ah, não. Foi um negócio errado. Sarah, eu comprei uma caixa. Eu ganhei um uh -huh. efeito... Eu ganhei um efeito roxo. Consegui, Gabriela. Como, que... Como que põe um efeito? Não sei também. Ah, achei. Coloquei? Oxê. Oxê, Oxê eu não consegui. Consegui. Gente, eu não entendi. Mas tudo bem, tudo bem. Depois, no próximo vídeo, com a Sarah, a gente coloca, né? É. No caso, seria então, uma... gente, quando começar a próxima partida, eu volto com vocês. Da... Fala, até daqui a pouco, Sara Até daqui a pouco. Então, gente, começou a próxima partida, então vamos lá. Fica parada. Um, fica parada. No... Parada. No 6 minutos e 35 a gente vai. Tá bom. Aqui, a gente, consegui pôr meu efeito. Ah, consegui. Ah, já oi, foi, Sara foi... Mas só aqui... ah, ah! Gente, minha amiga tá me mandando mensagem. Eu vou deixar tudo embaçado pra vocês não verem. Ô, oh, gente! E eu vou criar um... Como que é o nome? Um TikTok e um Instagram pra minha conta aqui no YouTube. Que chique que que ela tá. <risos> Ó, oh, gente, como que é meu efeito? Ele é roxo e verde. Sara, compra um efeito. Oi? Compra um efeito. Onde que compra? É na, naquela caixinha que tá com. Naquela caixinha Achei. que tá perto da mochila. Achei. Achei. Gente, eu tô com zero dinheiro porque eu gastei tudo comprando esse efeito aqui. Ai, depois eu comprei o efeito, eu preciso ter mais moeda. Nossa, não Sarah. Ó. Caraca, Gabriel, antes eu já tava, menina. Sei Nossa, eu cara. nem percebi. Ai, Sarah, só porque você falou eu morri, cala sua boca. <risos> que saco, tomara que morra também. Não pode desejar sorte pro <risos> Zárnia. Desejo uma sorte, sim, tô nem aí. Ô, oh, Sarah, eu morri Cadê? de novo! Cadê, ah, peraí, peraí? Ah, que merda, Ah, <risos> Vai! Vai! <risos> que merda! Vai! Gente, é assim, ó. As duas desejam mal uma, uma para outra. Gente, para quem não sabe, eu e a Sara, a gente é da mesma sala, na escola. A gente é amigas há mais de seis anos, porque a gente se conheceu no pré. Gente, então, a gravação parou aqui do nada, mas já voltei. E eu morri. Ô, Sara, você tra... tacou pra mim eu morri. Tomara que morra aí no final também. Esse efeito tá me dando uma sorte, você e dele não. Ah, Sara, você vai chegar no final ou não? Ela vai ganhar, gente. Nenhum. Ah, só porque falou, eu vou ter isso em Ai. Que legal! Oxi, você <risos> fez quando um saiu ainda? Ah, foi, saiu. Você também voltou, né, Gabriel? Voltei, mas eu tô na sua cola, menina, eu tô na sua cola. Na minha cola, não sei não. <risos> ah, que bosta, Gabriel! <risos> não foi. Ah, que merda! Ah, eu também morri! <risos> Sara, mas eu acho que você deve ganhar porque você chegou mais longe que eu. Verdade. Então, Sara é a nova campeã. Vai, Sara, vem cá. No 1 minuto e 45 a gente vai. Tá bom. Deixa eu ver se tá... Vai! Não é 35, não? 45 eu falei, surda! Nossa! Oi. Oi? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui. Não! Não, eu odeio essas fases assim. Sarah, sai! Daqui. Eu também morri! Eu também morri, Sarah. Eu vou pra esse lado. A gente é muito noob. Então. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Ui! Calma aí, calma. gente. Calma. Ui! Ui, ui. E... Pronto. Ui! Nossa, Sarah, me deu um nervoso não, não, agora. Não, não, não, o jogo tá acabando, tá de brincadeira. Quase que eu morri, Sarah. Nossa, a Gabriele já ganhou, já. Ah! Cansei, Gabriele. cansei já. Tá, essa é a última partida, depois eu acabo o vídeo. Vamos tentar chegar no final pelo menos. Bom, agora presta atenção Presta atenção Isso, Sarah, presta atenção Você pode ser burra na escola, mas não é burra aqui Dá -me expor Gente, eu vou expor a Sarah Vou fazer um expose da Sarah aqui no meio do vídeo Então, gente, a Sarah é... Eu vou ficar off, Gabi. Tá. Ai, que bosta. Gente, ela ficou com vergonha, por isso que ela vai ficar off. <risos> Sara, já me recuperei. Oi? Oi? Já me recuperei. Já chegou no final? Não, mas eu tô lá na fase do bebê, é aqui que eu tava. Ah, entendi. Ui, quase que eu morri. Calma hum, aí. Hum. Ui! Ah, ah, morri. Não. Não. não Sarah, vamos terminar não, o vídeo? Não, não aconteceu isso. Vamos terminar o vídeo? Vamos. Vem cá. Vão. Deixa eu morrer, Sim. deixa eu morrer, deixa eu morrer. Vem cá. Make. Tô aqui, Gabriele. Vem aqui. Um, dois, treze. Então, gente, foi esse vídeo. Se gostaram, deixa seu like, inscreva se inscreva no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! da tchau, Sara! Tchau! You!